Fala aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Leonardo Carvalho Eu vou trazer uma dica pra vocês aqui hoje que se cara, é muito top Para quem trabalha hoje em dia na internet, acho que todo mundo, né? Precisa fazer muito material para botar nos stories, é, no Face, para colocar no Whatsapp Enfim, para promover os seus produtos, né? Todo mundo vende alguma coisa, tá? Ou seja, serviço ou seja, produto Então assim, é, e às vezes você quer procurar imagens e você não acha, tá? Você só acha aquelas imagens da, da internet que não tem qualidade As imagens que todo mundo usa, tá? E perde-se muito tempo, que é um tempo, um tempo não contabilizado, buscando essas imagens. E às vezes você tem problema com direitos autorais, você tem problema que a imagem vem com baixa qualidade, vem com aqueles risquinhos. Então é só que interessante isso aqui. Então vamos para a tela do meu computador aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tem uma ferramenta aqui que é o Kit do Designer 3.0. tá? Essa, essa ferramenta é muito interessante, porque ela permite você ter acesso a diversas artes prontas, você vai criar, mas você vai ter uma imagem de boa qualidade, você vai ter fonte de qualidade, você vai ter background, todos os ícones que você precisa de Instagram, de, de WhatsApp, tudo aquilo ali prontinho, certinho, com, mesmo, com a mesma padronagem. Então, se você é um profissional aqui de, de saúde, né? dentista, é, médico, é, se você tem uma academia, se você tem uma loja de doce, se você tem um restaurante, é, por exemplo, são 4.167 artes em PSD. Para quem não sabe o que é PSD, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Chegar aqui no Photoshop é, normalmente os formatos em PSD são gerados no Photoshop, ou seja, são em camadas. Está vendo essas camadinhas aqui? Ó, são várias camadas onde você pode manipular aqui ó, os, pro, os objetos né? Você pode editar o texto. Então, imagina você tem um restaurante, está tá aqui precisando fazer uma refeição, quer colocar aqui, lanche, tá? Você edita, ah, mas poxa, mas essa fonte é fina, eu não gostei, caramba, não, tudo bem, não tem problema. Vem um pacote são 107 mil fontes, cara, é muita coisa, tá tudo divididinho então aqui você pode vir e selecionar no Photoshop, né então você já bota uma fonte mais grossa aqui ah, mas eu não gostei, mas eu quero botar o preço, não quero botar o nome então você vem aqui e bota tá? então assim, é tudo separadinho ah, mas eu não gostei dessa cor, é que tá agrupado aqui, tá então você pode ligar, desligar você pode mexer aqui no produto, tá você pode mexer aqui, em todos os, todos os itens estão separadinhos ah, mas eu não gostei desse background, esse background é feio, poxa, não, não tá legal. Gente, você pode pegar qualquer outra coisa, assim ó, até de outras imagens, tá? Esse aqui é uma outra arte. Você pega aqui, ó, ah, gostei desse hambúrguer aqui, eu quero montar um prato que tem um hambúrguer e tem um PF aqui. Tá, ó, que interessante. Você bota aqui, ó. ah, mas eu queria botar o um prato em cima, assim não ficou legal. Aqui, ó, você pode mesclar aqui, ó colocar para cima o prato, ó, tá vendo? Aí você bota aí, ah, mas eu quero botar uma Coca-Cola. Tem Coca-Cola também, mas tem, tem refresco, tem lanche. Você pode mexer aqui na cor, vamos, vamos ver aqui uma corzinha. É porque eu não quero gastar muito tempo aqui, mas assim, é, isso é tão rápido, ó. Eu quero botar uma cor vermelha. Ah, vermelha, mas vermelha não ficou legal. Vamos botar um amarelinho aqui para chamar bastante atenção. Então assim, você já tem a padronagem, ó, aqui já ficou mais legal, entendeu? Então, é... Você pode tirar o background, já não mostrei esse background, lá, ficou estranho, não gostei. Tá bom, você tira os itens aqui, tá vendo lá? quero botar um background aqui, ó, vai ficar tudo preto. Pô, caramba, ficou legal. Ah, mas esse texto aqui não tá legal, então aí você pode mexer em tudo, tá? É tudo. Você vem aqui, ó, liga e desliga os os layers, tá? Você vem em vários pacotinhos aqui, ó. Vou passar rápido para não ficar chato o vídeo. Mas ó, você tem 500 flyers. 150 artes para restaurante, artes para boutique, moda para açaí, sorveteria, festas e eventos, né? você vai fazer um evento, às vezes você precisa fazer um, um flyer, academia, é, pizzaria, é, para igreja e gospel, é, mock-up, que são aqueles livrinhos, né? tá vendo aqui? São para você montar assim, como se fosse a tela do celular, para montar como se fosse a caba de um livro, tá? você, é, futebol e, e esporte, pet shop veterinária, Hamburgueria, eu só botei aquele hambúrguer, mas assim, são 4.167 artes, tá, de diversas, são 38 pacotes temáticos, são 107 mil fontes, fontes é o tipo de letra, naquela né? letrinha, ó, imobiliário, corretores, vamos lá, barbearia, para Black Friday, quando chega novembro, né, finalzinho de novembro, é, medicina e odonto, né? consultórios, maquiadoras, é, pessoal de, de games, né, é, já falei aqui sorveteria sair. Natalino chega no final do ano. Pacote de sombras PNG, ou seja, você tem a imagem que quer botar uma sombrinha. 17 mil imagens de PNG alta resolução. PNG, para quem não sabe, são imagens transparentes, tá que o fundo é transparente. É muito fácil. 17 mil imagens é muita coisa. Tá? Para de procurar no Google pegar aquelas imagens que todo mundo usa, imagens de baixa qualidade, ficar toda pixelada, toda, a recortada, toda mal recortada. Essa aqui já vem com a imagem recortada, fundo transparente e sombrinha ainda. Cara, é perfeito, estou usando direto isso aqui, tem muita gente perguntando o que eu estou fazendo, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, tá bom? O pessoal estava elogiando o material lá do site. É, pacote de ícones, né para quem não sabe o que é ícones, são é aquelas bolinhas, tem diversas aqui, de WhatsApp, de, de Instagram, de telefone, de delivery, de atendimento de 24 horas, enfim, é tudo aquilo que você precisa fazer e não acha imagem no Google. Quando acha, é a imagem está todo mundo usando. Pacote de letra 3D. Cartão de visita, pô, cartão de visita. Cara, se tu gasta mais de 20 minutos para fazer um cartão de visita, você tá de bobeira. Tem gente aí que é moda antiga que demora meio dia para fazer um cartão de visita, enquanto o seu concorrente faz 15, 20 num dia, tá? Enquanto você ganha aí 200 reais, 100 reais, que o cara tá ganhando 1.500, entendeu? Tá ganhando 10 vezes mais porque o cara tem acesso a, a material, a, a, a, a pronto, né? A templates prontos, né? E esse grupo também é legal porque ele gera o pessoal fecha negócio lá dentro, entendeu? Porque às vezes o pessoal tá precisando, o pessoal tem um pedido e ele não sabe como fazer, mas tem outra pessoa que tem a máquina de fazer chinela que tem a máquina de, sei lá, de fazer caneca. então um vai passar um serviço pro outro. Só o Network é responsável 85% pela, pelo seu sucesso. Então, cara, só isso aqui já vale também. Só isso aqui, se você for somar, seria o total de R$ 3.026,00, tá? Isso a gente, e eu tá, vou deixar aqui embaixo o link para você, um desconto. Vou deixar alguns comentários aqui embaixo. Pode ser que acabe. Então dá uma, assiste o vídeo lá pra você entender melhor como é que funciona. Tá, isso aí é para nível profissional ou para iniciante. Só sei que isso vai fazer você ganhar tempo e ganhar, ganhar dinheiro. Tem muita gente aí que está fazendo isso direto, cara. Tem, tem aquele site de frila né? 99 Freela, entre outros aí. Então você oferece seu serviço ali, tá? É, pega uma ferramenta dessa e assim em menos de dois dias você já paga a ferramenta, fazendo um cartão de visita. Tá bom, gente? É isso aí. Grande abraço. Até o próximo vídeo.